Fala aí, guerreiros e guerreiras, soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje, meus queridos, é fazendo né, abrindo alguns números da cartela. Lembrando para vocês que é essa, essa cartela aqui, ela tem o, ela tem o tempo para sair do ar, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo no domingo. Tá saindo esse vídeo no domingo, então essa cartela, se não me engano, vai ficar até segunda à noite, tá bom? Então corre lá, se você tá vendo agora, você nem sabia, então vai lá, o link vai estar tá aqui pra você acessar a cartela, tá? E vou explicar pra você a única maneira... Eu vou explicar para vocês que a única maneira de você ganhar fichas para poder ganhar os itens aqui da cartela é através do vídeo da Black Friday, tá? Você só vai conseguir itens a cada um, é a cada mil car, né? Cada mil mil ZP que você gastar lá na Black Friday, tá bom? Então não tem como você adquirir números sem gastar na, na cartela, né, na, na Black Friday, então esse é um ponto negativo, né? Apesar que também aqui só são sprays, tá gente? Então esses sprays são novos, personalizados, não tem no Crossfire, só vai vir através da cartela, isso, né? Uma exclusividade que a gente sabe que nada é exclusivo no Crossfire hoje em dia, porque daqui a dois meses, um mês, sei lá quanto tempo, pode vir de novo e vai ser maior fácil de alguém conseguir, sem gastar nada, a realidade é essa. Tá? Mas, estamos aqui. Vamos lá. aí você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Não esquece de ativar o sininho, deixar aquele like pra ajudar o, o, o, o boneco. Vamos lá. Ó, o macete aqui é, é muito simples. Todas as cartelas, pra você roletar e ganhar, pra você ganhar alguns itens de, da sorte aqui. Alguns itens bons, é só você chegar aqui, ó. abrir rapidão aqui, ó. Que dá ruim. <risos> que, que mais ou menos a vez dá bom. Nossa, ó. Já abri... Vi... Nossa, já abri coisa pra cacete. Vamos ver se a gente vai ganhar pelo menos algum sprayzinho aqui bacana. Vamos ver se a gente vai completar alguma... Eu creio que a gente vai completar... vai completar alguma fiada. Não é possível. Não é possível. Nossa, essa aqui tá punk, hein? Ó. Bora, gente, ó. Ufa. Ufa, bora. Só tá vindo número grande, ó. Ó, completei um, ganhei um spray. chora para VIP. Bom, bom também. Deixa eu tirar um... Um printzinho aqui, né? Pra gente fazer a capa, essa aqui vai ser a Thumb, Thumbnail, vai ser a Thumbnail, vai ser a Thumbnail, vou, deixa eu aqui mesmo, essa aqui vai ser a Thumbnail, vamos lá, hum, tentar pegar mais um aqui, então ó, uma macete que eu faço é isso, eu você ir abrindo, ó, aqui ó, pelo menos sempre dá certo, não sei, cento e poucos, nem, nem vi quantos meus, tá com cento e cacetada números, e pelo jeito eu só vou pegar um spray, mas, né? sabe como é que é? porque ia pegar para mais um, vai mais um númerozinho, meu 60, 60. e nada, vem nada. então ó, é isso. eu só peguei o chora para VIP. né? tem outros spray aqui. acho que o GG aqui é tranquilo. chora para VIP, Devo fuso vaso aqui também é legalzinho. Lembrando que é só um sprayzinho só para deixar, né, para não passar em branco. Então, se você não sabia que tá tendo essa essa cartela, tá tendo essa cartela edição especial da Black Friday. Lembrando que se você não assistiu o vídeo, vai estar tá aqui, ó, da Black Friday. Comprando os zito na Black Friday. Você só consegue fichas. Pode ver aqui, ó. Ganhar números, ó. Só comprando na cartela. Não tem como. Você só vai ganhar gastando na cartela. Ó. Ou comprando números. Você não vai fazer isso, né? Pela, pela madrugada, né? Você não vai ser. Cotou o boneco de comprar número para roletar nisso aqui, né? Você tá de sacanagem, né? Gastar as aqui é melhor gastar na. na. na. na Black Friday lá. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixa aqui ó, os comentários de vocês o que, que vocês acharam dessa cartela, esses sprays, se vocês queriam armas. É o negócio. Eu, eu, eu acharia mais interessante ver itens, armas, personagens, essas coisas do que é spray. Mas.. Não sei. Tá bom? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também sugestões de vídeo que vocês querem ver do canal. Que a gente vai estar tá começando. Valeu? E lembrando pra vocês que ZP rápido, fácil, fica na hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso querido e amigo Zé Louco ZP. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Chupa, bife. Fui.